Quer parar de gozar rápido? Cola aqui comigo, que disso aí eu manjo. Meu camarada. Fica aqui que eu sei do que estou falando. Durante anos sofri desse mal. Durante anos não conseguia satisfazer a gostosa e acabava sempre com a festa dos dois. Vou te ensinar um remédio caseiro que é tiro e queda, receita do meu avô. E o velho conhecia da coisa, hein? Você precisa usar meia hora antes da relação sexual. Mas se liga não pode usar mais do que eu vou te falar, porque pode provocar outras reações de tão forte que ele é. Mas vamos lá para o remédio. Antes deixe aquele like maroto aí pra a gente. Ative as notificações para sempre chegar as dicas de seu brother aqui, beleza? E se inscreva no canal também, se não desejo que goze antes de colocar o seu amigão para trabalhar. Brincadeira meu camarada. Só que você vai saber como se curar e fazer qualquer mulher ou até mesmo sua parceira implorar para dar aquela transada gostosa. Sacou meu irmão. E já já te falo também mais um segredo que eu faço para deixar o meu pinto na atividade por horas. É isso mesmo. Por horas. Agora vamos para o remédio que já me salvou muitas vezes antes de me curar. Mas já te adianto. Esse remédio te faz não gozar rápido por alguns minutos. Não é uma cura. Se você quer uma cura e se livrar de uma vez por todas da ejaculação precoce, você precisa ver esse link aqui da descrição e dos comentários. O método com os passos que você deve fazer certinho para a cura. O remédio é o chá de Jaramataya, conhece? É o nome em si mesmo. Ele é o verdadeiro remédio caseiro que vai te ajudar com a gozada rápida. Se você não conhece ou nunca tomou, comece imediatamente. É caseiro e melhor, muito barato. Assim você vai fazer aquele love gostoso com a mina e o mais importante sem gozar meu irmão. Ou você quer ficar se lamentando e sofrendo por anos igual eu sofria? Ou quer que sua parceira ache que você não sabe como satisfazê-la, ou pior, ela procurar outra forma de se satisfazer, pior né? O chá vai ajudar muito você, mas está longe de curar o problema. Para curar mesmo? Só clicando no link se liberte de vez dessa merda que a ejaculação precoce se torne aquela máquina na cama, que qualquer mulher goste e pede mais. Esse é o segredo meu camarada. Siga a risca o que está no vídeo, o passo a passo do que está no método que está neste link da descrição e dos comentários. Consegui me curar em poucos dias, é muito poderoso. Já o chá de Jaramataya, inclua também no seu dia a dia, possui muitos benefícios ao seu corpo. Além de autocontrole na hora do sexo, porém não faz milagre. Por esse motivo que o método que eu fiz, esse que está na descrição é tão eficaz porque é mais rápido. Certo meu amigo? Não esquece de curtir se eu te ajudei e vamos pra cima. Abraço e até mais.